Galera, estamos começando mais um vídeo aqui. Vamos tocar música cheia de manias. Primeiramente, vou pedir para vocês aí, ó, se inscrever no meu canal aí, ó. Dá um like nos vídeos hein. Vamos começar cheia de manias, hein. Yeah. Okay. Tá? Se inscreva no meu canal aí e curta os vídeos, beleza? Obrigado.